Fala galera, aqui quem fala é o bom, começando mais um vídeo no canal E hoje nós vamos falar sobre mixagem Então você que quer entender o básico de mix, começar a estudar aí Vem ao lugar certo que eu vou mostrar todas as etapas de uma mixagem pra vocês Então ó, deixa o seu like, se inscreva no canal E cara, vire membro aqui e apoie o meu conteúdo A galera que é membro tem direitos aí a conteúdos e prêmios exclusivos Então ó, clica aqui e seja membro Bora pro vídeo? Música Bom, a nossa primeira pergunta é o que é mixagem? E bom, mixagem é o um momento em que vamos equilibrar em volume, panorama e outras ferramentas individualmente os elementos da nossa música para quando todos eles tocarem juntos, eles vão estar soando bem Então é aquilo, a mixagem você vai achar o equilíbrio e o espaço perfeito para cada elemento da sua música para quando todo mundo estiver junto Tá todo mundo organizado, todo mundo soando bem, tudo legal, não tá aquela bagunça que você não entende nada, tá tudo embolado. E para isso tem várias formas e várias etapas. Mas a primeira coisa aqui que eu quero falar é para vocês, é para vocês lerem o livro A Arte da Mixagem. Ele tá traduzido para português, eu vou estar tá deixando aqui o link na descrição para eles, para vocês baixarem e leiam, cara. É um livro bem legal que explica bastante sobre mix. Então vamos lá. Quando a gente está falando de volume numa mixagem, ele traz o nosso elemento mais para frente ou mais para trás. Então, se a gente quer uma coisa mais na nossa cara, como uma voz, por exemplo, a gente aumenta o volume dela, vai ser mais alto que as outras coisas. E se a gente quer esconder alguma coisa, a gente diminui. O panorama define se a gente bota algo mais para a esquerda ou mais para a direita, ou no meio também, ou entre algum desses pontos um panorama define esse esquerdo e direito, né? e também tem outras ferramentas que a gente vai falar mais à frente. Mas então, vamos lá cara, a primeira coisa que eu quero falar é sobre sinal estéreo e mono. E eu peguei um projeto aqui de mix meu antigo, é uma música que nunca saiu e eu não vou dar play para respeitar as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, mas a gente não escutar nada não vai interferir no nosso conhecimento. A primeira coisa é falar sobre os canais estéreo e mono. E cara, o que é o sinal estéreo e mono? Muita gente me pergunta sobre isso. Mono é quando é um canal só, como vocês podem ver aqui, ele é um sinal de áudio só. Ou também muitos programas aí, como o FL Studio Ableton, eles não têm esses canais com um canalzinho, é sempre dois quando o sinal LR eles estão equilibrados em volume, estão ali no mesmo volume e também estão tocando ao mesmo tempo, eles não têm atraso entre eles isso é um sinal mono também e o sinal estéreo é quando a gente tem dois sinais de áudio um esquerdo e um direito e eles têm alguma diferença de volume ou algum atraso aí um toca mais rápido que o outro isso é um sinal estéreo e bom, muita gente me pergunta bom, você mixa em mono ou estéreo? Cara, 95% aí dos equipamentos de áudio que a galera escuta a música é estéreo. Até mais que 95%. É muito difícil ver a galera escutando alguma coisa em mono. Até celular tem do, dois alto-falantes, um esquerdo e direito, dependendo do seu celular. Então, cara, eu sempre vou mixar em estéreo. Não faz sentido pra mim mixar em mono se a maioria das pessoas que for escutar minha música tá escutando em estéreo, cara. Eu só uso o mono... Pra checar se eu tô tendo algum cancelamento de fase. Antes de começar a minha mix, o que, que eu faço, galera? Primeiro eu faço toda uma edição. Eu fiz um vídeo sobre isso. Vai estar tá o link aqui no card. Você pode acessar se você quiser ver. Tem aí todas as etapas antes de fazer uma mix. E a primeira coisa que eu faço, eu venho no meu mixer. Eu venho aqui no meu mixer e eu vou abaixar todos os volumes, galera. Eu abaixo todos os volumes. E aí, eu vou levantando, tipo assim, isso aqui tem plugin, mas quando eu estiver fazendo isso, não vai ter plugin nenhum. Eu vou começar a levantar, e vamos supor aqui nessa música, o principal, né, é o 808, é o que tá ali mais na cara na música. Então, eu vou começar levantando o volume dele. Eu vou fazendo isso para todos os elementos, aí, tipo assim, levantei o 808, eu vou falar, ah, vou começar a levantar aqui a minha bateria. Aí eu vou criando o volume através do meu ouvido, usando sempre o ouvido, galera. O ouvido é o mais importante, você tem que escutar as coisas. Não adianta você perguntar, ah, bom, qual é o volume certo para o kick? Cara, isso não existe. Você tem que usar o seu ouvido e tá soando bem e vai ajustando as coisas. E aí você vai fazendo com tudo. Aí você vai, ajeita o volume, ajeita o panorama de cada coisa. Mas primeiro, cara, eu faço isso com todos os volumes. Todos os volumes e vou também achando o panorama e equilibro a minha música através de volume. Mas é claro, galera, eu sempre, quando eu tô fazendo uma mixagem de algum cliente, eu sempre vou respeitar os volumes que ele me mandou. Porque o cara, ele tá ouvindo aquilo, ó, há muito tempo antes de te mandar. Então se você, sei lá, se o cara bota aí o um piano na cara, assim, é a coisa mais alta da música é um piano. E ele botou isso assim porque é pra ser assim. Não é porque ele não sabe fazer, ele botou assim porque é pra ser assim. Eu vou respeitar esse volume, eu não vou pegar o piano e botar ele lá no fundo, porque isso vai te dar só mais trabalho. O cara vai falar, pô, e o meu piano, mano? Eu botei ele aqui na frente, agora eu não tô mais escutando. Então é sempre importante aí vocês respeitarem os volumes do cliente. Vocês podem fazer essa subida, ajeitar o volume do jeito de vocês, mas é claro, se vocês tiverem essa liberdade, mas também respeitando como o cara produziu. Porque não adianta você fazer as coisas do seu jeito e achar que é assim Porque quando a gente tá mixando a música de outras pessoas, tem coisas que a gente deve respeitar É muito mais do que só a gente mixar, sacou? É um respeito mútuo aí Entre o cliente e a pessoa que tá mixando E fazer o melhor pra música, cara Se você pegou um volume ali que você não gostou, você conversa com a pessoa Tipo, cara, esse piano aqui não tá legal, tá muito alto Posso abaixar ele um pouquinho ou ele é pra ser assim mesmo Converse, cara, conversar com o cliente sempre é a melhor coisa. E aí, enquanto eu vou fazendo isso de volume e panorama, é a parte que eu acho o meu espaço aqui na mix. Então, depois que eu tiver subindo subido todos os volumes, cara, eu vou pro próximo passo, que é a hora da gente pendurar os plugins, cara. E essa hora muita gente me pergunta: "Ô, oh, bom, qual é a ordem dos plugins corretos? Por onde eu começo?" E bom, é, cara, eu vou começar aí. Por onde você começa? Cara, eu começo às vezes pelo 808, às vezes pela voz. É, é isso aí, por onde você quer começar a sua mixagem é com você. Mas qual é a ordem correta dos plugins? O que que eu faço, galera? Bom, a primeira coisa que eu faço é, primeiro, corrigir todos os problemas. Então, tipo assim, se a voz ali, ela tá com muito S ou tá uma sobra imensa de graves, muito ruído... Eu vou primeiro corrigir todos esses problemas para depois poder fazer a parte criativa e a parte mais divertida. Então, ó, por onde começar na mixagem pendurando o plugin? Por onde tem problema e que você quer corrigir? Tem coisa que você não vai corrigir, porque tem coisa que foi mal gravado de qualquer jeito, aí não tem correção mesmo. Tudo que foi mal gravado, você vai melhorar, mas você não vai fazer milagre de tipo assim, Deixar a voz perfeita como se ela tivesse sido gravada ali as mil maravilhas. Isso é uma coisa importante. E a ordem dos plugins. Cara, a ordem dos plugins importa. Se você bota um compressor e depois um equalizador. E em outra voz você bota primeiro o equalizador e depois o compressor. O som muda, não é a mesma coisa. A ordem dos plugins, ela importa, cara. Então, tipo assim, se você botar um reverb e um delay. Vai ser diferente você botar um delay e um reverb. Então... É, não existe ordem correta para os plugins Tipo, ah, primeiro você tem que botar o equalizador Depois um compressor, não É o que eu falei Primeiro corrige os problemas Vamos. Essa voz aqui, ela tá com muito problema Ela tá com muito problema de S O que, que eu vou fazer primeiro nela? Cara, bota primeiro um de S E aí depois você bota um equalizador Mas a ordem do fator Altera o produto, galera É com matemática Isso é matemática, funciona aqui pra mixagem também e, bom, outra dica que eu quero dar pra vocês é tomar muito cuidado pra vocês escutarem aí a, so, é, os elementos solados. Tipo, quando você tá mixando, você tá mixando pra tudo tá soando bem em conjunto. Então, não adianta você vir aqui solo. E aí, ficar mexendo. Ah, tá bom. Aí, dissolei, deixei. Aí, eu venho, quero mexer aqui na, no 808. Solei, mexi no 808 e dissolei. Cara, isso não adianta. Você tem que estar tá mexendo tudo junto. Óbvio, você pode solar as coisas para escutar e para mexer, mas não crie um vício, porque o objetivo da mix é fazer tudo estar soando bem junto. Então, tomem cuidado para não ter esse vício aí de ficar editando as coisas solando. E bom, vamos falar aí sobre as ferramentas da mixagem, cara. E a primeira é um equalizador. E para que serve um equalizador, galera? Ele é utilizado para alterar o timbre, criar espaços para outros elementos. E eu tenho um vídeo aqui que explica mais a fundo sobre equalizadores. Eu gosto muito do Neutron da Isotope, que é um equalizador muito bom. E também tem o TDR novo aí, que é um ótimo equalizador gratuito, link na bio para download. Mas aí eu uso o Neutron ou o Pro Q3 da FabFilter. Vamos supor que a minha melodia é muito grave... E eu quero ter espaço para o meu 808. Aí eu venho aqui, faço um high pass. O slope eu vou fechando. E aí, sei lá, vou cortar tudo abaixo de 100, que eu não vou precisar muito aí na minha melodia. E eu vou dar espaço para o meu 808. Essas são as funções do equalizador. E também limpar as frequências que estão ruins numa voz. Vamos supor uma voz aqui, costuma ser nasalado aqui entre 600 e 800. Você tira um pouco... É para isso que serve, então, equalizador é limpeza. Agora vamos falar dos compressores, cara. Os compressores, eles são utilizados para controlar a dinâmica de um áudio. Então, ó, quando eu tô falando assim aqui, aí eu dou um gritão, o tem um desequilíbrio, né? Eu tô falando normal e depois dou um grito. O compressor serve para dar aí um controle melhor na dinâmica do seu áudio. E também é utilizado para trazer mais à frente aí os seus elementos, então uma coisa que está muito baixinha, você consegue trazer legal com o compressor. Além de que tem os compressores que dão textura, como é o caso do CLA76, que é a emulação de um, de um, de um compressor analógico. E tem o R-Compressor, que é o que eu uso aí para controlar picos, que é o que eu falei primeiramente. Muito bom também, esses dois aí são top. E agora o d galera. O d aí... É um tipo de compressão só que numa frequência específica. Como vocês podem ver aqui, vocês escolhem a frequência e aqui o threshold. Ele tem um ratio que é fixo e o DS serve para você controlar os S, tipo, a pessoa fala muito s -s -s -s na voz, o DS é usado para controlar o S. Mas não é a única função dele, só que ele é mais utilizado para isso. Bom, e a distorção, galera. Vamos lá. O que é a distorção? A distorção é uma forma de você degradar o seu áudio, você vai mudar a forma da sua onda sonora, então quando a gente está distorcendo a gente está ali mexendo na nossa onda sonora, deixando ela distorcida e ela é utilizada para criar harmônicos em um elemento ou também dar uma textura, eu uso muito o eu gosto muito de distorcer voz, deixar aquela voz assim mais quente, com mais presença também. Eu uso muito a distorção para trazer um elemento aí mais à frente da minha música. E Eu indico o Decapitator ou o Saturation Knob, que é totalmente gratuito, link da bio. Bom, agora sobre os reverbs. O reverb é uma coisa que é natural no nosso dia a dia. Quando você fala dentro de uma sala, existe um reverb ali. O reverb é uma série de reflexões quando a, on a onda sonora bate na parede e volta dentro de uma sala. Então o reverb serve ali para molhar a sua voz, dar mais presença e tornar o som maior, dando uma ambiência ali à tua voz. Eu gosto muito de usar o de Verb, que é nativo do próprio Pro Tools, ou esse aqui, o Tissar da Soft Tube, que é muito bom. Também tem ali o Vintage Verb da Valhalla, que a galera usa bastante, e é bom demais. Existem outros efeitos também. Como Delay, Chorus, Phaser, Flanger, que são outros tipos de efeitos de mix que nós vamos falar numa futura aula. Aqui eu dei o tipo das ferramentas básicas. E bom galera, os meus plugins de efeito como Reverb, como Delay, como Chorus, às vezes até Compressão, eu gosto de fazer em paralelo, através de mandadas de áudio. E o que é uma mandada de áudio? Bom galera... Uma mandada de áudio é simplesmente um canal auxiliar, aqui ó, como vocês podem ver que você tem um input aqui através de um buzz, o meu é o reverb, então eu boto aqui num canal auxiliar e aí eu venho em alguma coisa que eu quero, quero botar um reverb no, estére, no, no snare, venho aqui e tem aqui ó, reverb, aí eu venho e aumento, mando o meu sinal de áudio para o meu reverb e é isso. O que eu faço? Eu gosto de fazer os meus processamentos em paralelo. Por que eu faço em paralelo? Porque economiza minha CPU e eu sinto que eu tenho muito mais controle do que jogar um reverb direto no canal da voz. Eu gosto de fazer aí em paralelo. Então os canais é, auxiliares, né? tem gente que chama de canais auxiliares, mandadas de efeito, sends, é, tem vários nomes, mas é tudo a mesma coisa. Eu gosto de fazer isso em paralelo por esse motivo, cara, e é muito importante. E bom, outra coisa também que eu gostaria de falar é Buzz. O que são bus? Como vocês podem ver, eu tenho aqui dois canais, estéreo e mono. E vamos criar um outro canal aqui, ó, auxiliar. O bus, ele é um canal auxiliar que controla os seus canais de áudio. Então, eu criei aqui um canal estéreo, auxiliar. E eu coloco aqui em cima... Eu vou colocar um input nele Vou botar o bus 9 e bus 10 Aí eu venho aqui nesses dois canais No output deles Vem o e-bus E bus 9 e bus 10 Cadê? Aqui Bus 9 e bus 10 Aí esses meus dois sinais de áudio Vão estar saindo aqui nesse canal Isso é bom para você ter um maior controle Porque por exemplo, vamos supor que a pessoa fala Pô mano, você pode abaixar o volume do, Desses meus dois canais? Você vem e abaixa aí ó o volume do teu bus e tem menos trabalho você pode pendurar mais plugin aqui entre os dois eu acho que canais bus dão mais controle eu sou muito viciado em bus como esse projeto aqui é antigo ele tá agrupado aqui que é como se fosse um bus também é, só que eles chamam de folder track no Pro Tools mas eu uso bastante e bom Galera, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. É uma introdução ao mundo da mixagem, o básico, para vocês entenderem. Deixe o seu like, se inscreve no canal e seja membro, cara, você vai estar tá me ajudando bastante. Até a próxima!